Então, hoje eu vou filmar minha cerimônia. Quer dizer, eu já... é a segunda vez que é a minha cerimônia, mas como é a segunda vez e hoje meus pais não estão aqui pra me acompanhar por causa da minha irmã e tal, tá, tudo junto, essas coisas. Aí, eu tô sozinha aqui. Então, eu decidi fazer um vlog pra vocês. e bora Então, enfim, eu tô aqui, eu cheguei aqui no local do parque, que é um tipo, lugar bem grande assim, pra fazer a cerimônia. Não sei se eu vou filmar lá dentro. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. o fato de eu não saber o local, quer dizer entrei no parque, é dentro de um parque enorme, e dentro desse parque tem várias coisas, ó o vainho tá olhando tem várias coisas eu não sei onde fica o local, porque tem um hospital dentro desse parque, só para você ter noção tão enorme que é aqui então eu vi o um mapa ali, agora em pouco pra me, me localizar assim para saber onde que fica, mais ou mas eu acho que é para lá achei, achei, é uma bonita. aqui é um jardim, olha só, Ainda não tem rosas, não tem planta, não tem nada, mas é um jardim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 O vídeo rapidinho agora Que eu quero falar que eu tô aqui Como, como agora é umas 9h45 Ainda não, de, não é 10 horas, ainda Eu fui lá no local, ainda não abriu Então eu vim até aqui eu falei Vou andar um pouquinho nesse parque porque eu nunca visitei esse parque Eu nunca andei, que acho que nunca deu tempo de andar Mas meu Deus, esse parque é muito lindo Eu vou mostrar, vou rodar algumas imagens Pra você agora Mas esse parque é muito oriental Sabe, bem japonês mesmo Vocês podem ver aqui, ó Trás, ó Nunca fui em um parque assim tão oriental quanto esse Sério, eu não sei se eu tô falando bobagem Não sei se eu visitei muitos lugares Suficiente pra dar essa opinião Mas realmente, esse parque é muito lindo Agora na primavera Tem, tem várias, várias coisas bonitas, várias árvores Vários sakura Agora, eu não sei que horas, mas eu vou ir lá no parque Parque não, eu vou lá no, na cerimônia No local, olha, olha essa flor aqui Diferente, ela é mais rosada aqui de todas, eu achei muito lindo Aqui atrás, ó, fazer uma imagem bonita já tá um monte de pessoas lá, assim, com terninho, uniforme, tudo pra cerimônia. Mas eu não vou ficar lá na frente, eu resolvi vir aqui filmar pra vocês. Porque, né, eu não tô com ninguém, eu tô sozinha mesmo, então por que não visitar os lugares? Mas enfim, eu vou ver o horário agora. Se for 10 horas, eu já vou pra lá, porque senão eu me atraso. Eu queria falar uma coisa que eu tô com muita vergonha de filmar. Então, se eu estiver falando assim, olhando as pessoas, me desculpe, porque eu tô com muita vergonha mesmo. Eu não tô acostumada. Mas, ainda mais eu tô gravando no iPhone, as pessoas olham e falam ela tá gravando. Se fosse uma câmera assim pequenininha acho que nem, nem daria pra ver, assim só daria pra ver, um tipo, uma pessoa com uma, a mão erguida o que ela tá fazendo. Bem assim desse jeito mas como eu tô com um iPhone, então dá pra saber que eu tô gravando. Eu acho que é só aqui pra mostrar pra vocês, sabe, que essa cerimônia. Por que eu tô gravando essa cerimônia pra vocês? Porque, sei lá, ah, eu já tinha explicado porque eu tô sozinha também. Tem muitas pessoas que querem saber como que é a cerimônia como que é a, a formatura também só que a formatura daqui a dois anos, então vai demorar a formatura. Mas se você quiserem saber é, a, como que é a escola aqui do Japão no caso o semongaku que é um curso técnico que estou fazendo é de design gráfico e se vocês quiserem saber mais sei lá pessoas aqui que mora aqui no Japão se vocês querem ter curiosidade de como é a escola aqui o semongaku aqui do Japão se vocês quiserem saber vocês colocam aqui no comentário para eu gravar mais sobre a minha escola e explicar sobre a minha escola também. E sobre como eu entrei, se vocês quiserem e eu fale mais sobre o meu semongal, é só vou comentar aqui embaixo que eu vou estar tá me informando mais, eu vou estar tá fazendo um roteiro, sei lá, alguma coisa mais bonitinha assim pra explicar pra vocês. Mas enfim, esse é o vlog do meu dia, eu só vou mostrar mais ou menos isso, como que é o parque, como que é a cerimônia, mas talvez lá dentro, na cerimônia, eu vou estar tá com muita vergonha, porque não tem muitas pessoas que eu não conheço. Eu vou filmar na frente mesmo, porque lá dentro eu não sei, na verdade, se pode ser filmado. Então, então, a maioria da cerimônia não pode ser filmada assim. Tem algumas que tem, sei lá, fala que não pode filmar lá dentro. Mas, se tiver essa chance, eu vou tentar filmar pra vocês. Então, até, até daqui a pouco. <risos> Tchau! Então, pessoal, terminar o vídeo aqui atrás de Sakura, aqui perto do, da minha casa, tem um parque e tem um Sakura tá lindo, maravilhoso, então eu já tô voltando pra minha casa e meu pé tá totalmente, não sei, tá tá osso meu pé. Deu uma bolha por causa do sapato, da sapatilha, sei lá, do sapatinho que eu tô usando. A bolha estourou e agora tá com uma ferida. Eu não tô conseguindo andar direito. Eu tô meio que mancando indo para casa. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, dá um like e, e comente aqui embaixo se você quiser mais sobre sobre a minha escola, o que que tem nesse Amongaco ou o curso técnico e tal. É difícil falar curso técnico. Não, ah, peraí. Não esqueci de falar. Se inscreva no canal também. Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!